Oi, eu vim falar pra vocês sobre o X-Girl Up fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês um erro gravíssimo que eu cometi para você não cometer o mesmo erro que eu primeiro eu vou contar pra vocês como eu cheguei até ele eu e meu marido estávamos tendo problemas na cama então nosso casamento estava indo de mal a pior resolvi correr atrás de alguma solução que pudesse nos ajudar e aí eu cheguei até esse produto natural a primeira vez que eu comprei ele eu comprei no site onde estava uma fotinha dele bonitinho comprei chegou só que na hora que de que chegou não veio esse produto esse remedinho natural veio outro diferente frasco diferente a quantia diferente então eu percebi que não era o original aí fui pesquisar novamente cheguei até o site oficial eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo no primeiro comentário o site oficial para você não perder o seu dinheiro assim como eu perdi o meu. Ele ajudou muito o meu marido na impotência sexual, na ejaculação precoce, então ele salvou o nosso casamento e os problemas que a gente estava tendo na cama e decorrente a isso o nosso relacionamento melhorou muito. Então, se você sofre com esses probleminhas de potência sexual, essa é a solução, foi o que salvou o nosso casamento, ajudou muito o meu marido. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, e no primeiro comentário o link do site oficial, desse produtinho natural, que tem ajudado muito aqui em casa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, se você puder, Curte esse vídeo, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas que também precisam saber um pouco mais sobre o X-Grow Up. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau!